Hello, hello. <risos> Boa noite a todos. Diga-me como é que vocês estão. Está tudo bem por aí. Ora bem, para quem não conhece o Bad Styles, hoje vamos fazer aqui um, um drop de NFTs de uma nova coleção dos Mashrooms Attack dos cogumelos. Eu espero que vocês gostem, portanto, não vai ser um sorteio. Eu estava a pensar fazer um sorteio para o cogumelo principal, que era o cogumelo número 1. Um. Mas não vai haver sorteio nenhum, vai ser para toda a gente. Toda a gente que seguir as instruções aí do link que eu já vou enviar é só seguirem um o link que vão dar as instruções. Portanto, toda a gente pode ganhar, não é sorteio nenhum. Portanto, é mesmo para dropar na boa. Tenho aí, fiz 100 cogumelos de cada um. Enquanto houver estoque, é mesmo para oferecer, é mesmo na boa. Hoje, hoje também temos aqui, uh, portanto, umas, umas, preparei aqui uma cena para vocês perceberem a nível de segurança sobre NFTs. Passa-se aí uh, seis ou sete tipos de scam diferentes. Vou falar um bocadinho, muito pouco, mas o suficiente sobre, um, sobre scams de NFTs que estão a acontecer. Portanto, para vocês se, se prevenirem. Notícias terá poucas, mas, mas são engraçadas. Hoje, hoje não há memes, os memes da semana os memes da semana é o domingo. Uh, e, então, e então vamos a mostrar aqui a coleção para quem não conhece ainda, não é? Eu vou aqui partilhar o ecrã. E depois no fim vamos fazer também aqui uma TA. Basicamente é uma continuação daquilo que já tenho vindo a falar, portanto as minhas TAs tem uma continuação, não é tipo num dia um gajo diz uma coisa, no outro dia um gajo diz outra. Ora, vamos aqui ver. Ora, portanto, esta é a Polygonis Experience Demand Fluxing Causing Internet Downtime. Olha, portanto, já sabemos que a OpenSea agora não está nos seus melhores momentos. Acho que tem um grande fluxo agora de, de procura. Ok, mas não problema, não problema, uh, eu não vou fazer aqui um login, eu ia só abrir aqui a, aqui a coleção para, para, para vocês verem. Que porra, man, está-me a obrigar a, <risos> tá a, obrigar a, a coisa a fazer login. Então é assim, vocês basicamente, vocês basicamente fazem assim, uh, eu, eu vou meter aqui o link da página, vocês podem ver aí qual é que é o quais é que é os cogumelos que vocês curtem mas <risos> tem que me dizer olha quero, quero o número um quero o número dois portanto é uma coleção por acaso é uma das coleções mais bonitas é uma das coleções mais bonitas que eu já fiz eu, se calhar vou meter aqui que é melhor assim uh, é uma das coleções mais bacanas que eu fiz esta estes eu fiz a pensar no é uma vez mandei para ele e disse olha fiz a pensar em ti <risos> e depois um dia pensei olha vou fazer um NFT disto um, e, e acabei de fazer o NFT este aqui vai ser dropado depois mais tarde na live de, de, de domingo portanto hoje podem escolher qualquer um dos outros tenho 100 de cada tenho, tenho 100 de cada e é tudo para oferecer portanto aqui não há vendas já sabem que aqui o canal não faz aqui vendas de produtos nem serviços, Bad sales é tudo para oferecer, man. <risos> boa noite aqui à Paulita, Fofilinda. Aqui ao ó, ó, ó nosso amigo 8. E aí é uma coleção boa da louca, man. Podes crer. Podes querer. Uh, o, o pessoal ainda está aqui a entrar. Eu, eu hoje não enviei links para ninguém para ver qual é que era a reação, a ver se o pessoal recebia notificação ou não. <risos> É, é sempre experiências sociais Epá, espero que vocês gostem eu vou passar aqui o um link eu vou escrever no chat mas também vou pôr aqui no ecrã se alguém tiver a ver o vídeo mesmo que seja posteriormente mesmo que seja posteriormente a pessoa segue este link eu tenho todo o prazer de enviar tenho todo o prazer de enviar para toda a gente é até acabar o stock <risos> enquanto houver stock é na boa eu vou copiar este link. Onde é que está aqui? Uh, show. E yeah, aí, eu agora estou a partilhar a tela, não. não estou, estou a partilhar a tela, não dá. Portanto, é o link é esse que está aí na, na descrição. Eu vou colar também aqui na página do chat. Quem quiser, seja agora na live, seja mais tarde, que a pessoa esteja a ver o vídeo. Seguir esse link que está aí na.. É, é só seguir que vai encontrar um, é as instruções então é assim uh, tem que ter muito cuidado já que hoje estamos a falar em NFTs eu queria aqui aproveitar porque a segurança é uma coisa muito vasta e não dá num vídeo para a gente falar sobre tudo e então aos bocadinhos, à medida que nós vamos um, falando sobre uma coisa ou outra vamos aproveitando, agora neste caso estamos a, aqui a dropar NFTs, não é? Um, vamos falar aqui muito pouco aqui sobre segurança, é só mesmo o suficiente para para vocês perceberem aqui uma cena que está a acontecer e para se protegerem não é? Para se protegerem olha onde é que está aqui uh, deixa-me ver se é aqui este o link, eu tenho aqui uns links preparados eu, eu preparei aqui umas coisinhas para a gente hoje ora onde é que está aqui tenho aqui também um, uns projetos um projeto ou dois que eu também queria falar. Portanto estão aqui sete scams. Já vamos falar depois mais tarde sobre o resto. Então é assim. Um, existem neste momento no mínimo sete scams uh, sobre um, sobre NFTs. E não faz mal ao Gustavo Santos. Um grande abraço para ti também man. Achei-me é bem vindo. <risos> um, então eu queria aqui é mostrar Vou aqui partilhar a tela. Então é assim, vocês têm que ter muito cuidado, meu, porque quando se fala de NFTs há formas de vos roubar a, há formas de vos roubar a carteira. E então é assim, a gente convém conhecer os ataques, como é que eles fazem. Porquê? Porque se a gente conhecer os ataques, a gente vamos tentar uh, pelo menos uh, tentar evitá-los. E então é assim, o chat. Os chat uh, scams de NFT são o seguinte, eu achei isto muito importante, porque há pessoas que uh, vão fazer, olha, por exemplo, eu agora estou aqui a, drop, uh, a dropar NFTs, vocês conhecem, vocês conhecem o canal, eu sou português, não é? Uh, tipo, sou uma pessoa conhecida entre nós, nas nossas comunidades, mas existem pessoas que aparecem do nada, ninguém sabe quem elas são. E de repente saem com um drop, a gente não sabe e depois estamos sujeitos. Portanto, quando vocês aceitarem drops de NFTs de alguém, tem que ser assim, ou não aceitam, que é o melhor, ou então aceitam só das pessoas que vocês conhecem. E eu vou já aqui mostrar porquê. Se calhar agora eu vou meter aqui a minha aqui a, aqui a câmera em cima, para a gente poder aqui ler melhor. Portanto, eu vou copiar aqui de novo o link vou passar-me aqui ao longo da emissão para para quem não vê o link poder seguir esse link para para obter os NFTs. basicamente basicamente isso é um link que vai que vai dar as instruções basicamente eu vou eu vou aqui então partilhar aqui o aqui a tela é já estava a partilhar só que fechei aqui a cena já está está aqui portanto e vou agora aqui desligar aqui a cena do, do link, então é assim, uh, portanto, a ver se eu consigo aumentar isto, dá para aumentar uma beca, então é assim, uh, golpes de NFTs mais comuns é assim, primeiro para começar é o phishing, portanto, a gente pensa que estamos a entrar tipo na OpenSea ou, ou noutro, noutra, noutra plataforma qualquer e aqui um pode ser uh, uma cópia da página então ai ah, mas eu quando eu coisa eu quando verifico eu vejo sempre lá um link se realmente é o coisa ou não ok mas existem sites em que têm links que não são diretos, que nós podemos carregar e vamos parar lá indiretamente através de mensagens do Twitter ou do outro lado qualquer e de, sem querer a gente pode entrar numa página dessas portanto essa essa, essa é uma da essa é uma da de, pronto, é, um, é um dos campos mais conhecidos e esse é o mais fácil se calhar de evitar Pois diz assim aqui neste artigo de, drops, golpes de lançamento de aéreo de NFT os golpistas criam sites maliciosos de projetos NFT que, que prometem brindes NFT gratuitos embora alguns brindes NFT gratuitos sejam genuínos que é o caso é? em um grande número deles são fraude a ideia por trás desse golpe é que tu conectes a tua carteira, não é? Mas depois eles, eles vão-te enviar um smart contract, estás a ver, que tem um código que se chama, pá, é uma cena que eu não sei que é infinito, ou seja, sempre que cair alguma coisa na tua carteira, portanto, não é só naquele momento, é sempre. sempre portanto, se tu assinares um contrato desses, ao clicar estás a aceitar que infinitamente, aquilo é mesmo infinito. Sempre que há uh, alguma coisa a cair dentro daquela carteira, demora 13 segundos a ser logo reenviado para outro sítio. Eu, eu, eu conheço esse golpe, portanto, nunca assinem nada com a vossa carteira, em lado nenhum, só mesmo nas plataformas onde vocês se inscreveram, OpenSea e etc. Portanto, isto não vem aqui escrito, sou eu que estou a dizer, mas lembrei-me agora deste, porque faz parte aqui da, deste tipo de de golpe, portanto esquemas de, bombe... de bombeamento e despejo, basicamente isto é o que eu não estou aqui a ler, mas basicamente isto fazem o seguinte, é assim, por exemplo, há um gajo que é um scam, quer aumentar o valor, quer aumentar o valor daquela NFT para o mundo, pensar que aquela NFT está tá a subir em altas, e as pessoas no FOMO podem querer comprar uh, pensar que aquele NFT está tá a valorizar, então eles fazem o quê eles começam a comprar, começam a comprar o NFT a eles próprios, não é? Compram e compram e compram, portanto, basicamente, uh, o NFT sobe o valor e o dinheiro está a entrar sempre para a mesma conta, não é? Só que quem, quem vai ver esse NFT, ele começa a subir no ranking, porque está, porque está a subir e as pessoas naquela de ganharem dinheiro podem comprar um NFT, portanto, deixa cá ver aqui a explicação deste artigo, mas basicamente é isso, deve ser. Portanto, os golpistas de NFT usam esquemas de bomba e despejo para aumentar artificialmente o preço da sua conexão de NFT, pois basicamente é isso, para ganhar dinheiro. Eles executam isso fazendo vários rastros, portanto, várias compras, em um curto período de tempo, não é? Para, para criar um hype em torno do, do NFT. Portanto, aquilo vai ser criado um um valor artificial, portanto ele não vai valer aquilo, portanto isto é outro esquema também que uh, acontece muito em NFTs aqui os golpes de lances uh, aqui o artigo diz, os golpes de lances geralmente ocorrem no mercado secundário, ou seja uh, isto é por exemplo em vez de se comprar o NFT diretamente à plataforma, há uma pessoa que vai ter contigo e diz-te assim, olha, queres comprar este NFT ou não sei o quê e tu vais comprar, só que eles têm uma maneira de, por exemplo, imagina que uh, eles podem trocar, por exemplo, o Ethereum por o SD, ou se tu vais comprar ou vender um NFT, por exemplo, olha, estou interessado em... Olha, parece que alguém a dizer-te assim, olha, estou interessado em comprar o teu NFT, e tu metes lá que o preço é X em Ethereum, e eles, à última da hora, podem trocar aquilo e tu recebes, em vez de receberes 10 Ethereums recebes 10 USD, por exemplo, que é, que, que é o que explica aqui. Portanto, os golpes de lance geralmente ocorrem no mercado secundário, portanto, plataformas que não são as oficiais, e quando você tenta revender a sua NFT para, para o maior lance, portanto, para a maior oferta, depois de listar a sua NFT e um comprador interessado fizer um lance mais alto, o golpista pode trocar a criptomoeda usada sem avisar, portanto, eles sem avisar podem trocar de tiros para o SD ou de na qualquer. Dessa forma, você acaba recebendo 10 USDs em vez de 10, N, uh, 10 e tiros, que este é um exemplo no que você concordou. Portanto, muito cuidado. Isto há muitas formas de enganar as pessoas. Outra é os NFTs falsificados, que é eles irem copiar, uh, portanto, uh, o golpista vai copiar um NFT uh, tipo, aqui é um JPEG, não é? Um GIF, ou eles fazem uma cópia, se calhar até conseguem fazer o um, mint. Aliás, eles têm que fazer o um min mesmo e depois vão tentar vender um NFT que eles até podem pôr o preço do original, até podem fazer uma, uma, uma página phishing, se forem mais, mais inteligentes, não é? E a pessoa ver aquilo pensa que está página oficial em frente ao NFT mesmo verdadeiro. Portanto, verifiquem sempre muito bem. Portanto, e aqui o artigo diz, a cunhagem de uma obra de arte como um NFT não é o mesmo que possuir o original ou ter a propriedade intelectual. Portanto, em uma plataforma como o OpenSea, você pode transformar qualquer imagem em um NFT. Portanto, tens que sempre verificar as transações de, de, que estão ligadas, tanto tu na OpenSea em baixo, tens as ligações todas que foram feitas naquela NFT e vês se realmente é, é, o, é, o, é o do dono, se é o original ou não, não é? Outra, outra, outra cena comum, portanto, representação do suporte ao cliente, é assim, o suporte ao cliente não vai entrar em contacto com ninguém sem a pessoa pedir suporte, isto também é um, um golpe meu, pá, tipo, as pessoas pá, não reparam ou não pensam porque, coitadas, estão entretidas ou qualquer coisa e não, e não apanham a cena. E às vezes entram em contacto, porque assim o suporte nunca ente, entra em contacto com uma pessoa, muito menos é através de um chat, uh, para ir falar qualquer coisa. E as pessoas podem ir atrás daquela conversa e, uh, e acabam por ser escamados. -se Portanto, isto tem tudo a ver com os NFTs. Portanto, os golpistas se infiltram nos canais sociais dos projetos NFT, como o Telegram e Discord, e fingem ser suporte ao cliente. O seu objetivo é colocar as, uh, uh, as mãos deles, não é? nas chaves privadas da carteira dos usuários para que eles possam roubar os ativos mantidos na carteira e diz o artigo, para evitar este golpe certifique-se de acessar apenas um canal de Telegram específico ao servidor Discord ou é assim, eu nem sequer eu conselho isto, é assim, business de NFT é mesmo diretamente nas plataformas, além disso não se envolva com estranhos na internet alegando de ser um projeto NFT ou do suporte ao cliente da empresa portanto o suporte ao cliente real só interagirá com você por meio de canais de confiança e depois de você pedir ajuda portanto, que era o que eu estava a dizer ainda há bocado e aqui acho que é o outro para acabar exatamente uh, por, significa por significação de mídia social, portanto semelhante aos golpes de representação de suporte ao cliente os criminosos também gostam de criar contas falsas de mídia social de projetos de NFTs ou seja, agora aqui um artista abre uma conta no Twitter ou no lado qualquer com o nome oficial de um gajo que tem uma coleção qualquer uh, metas fotografias lá da pessoa mesmo original só que no link ele vai meter um link, um link idêntico portanto ele pode trocar um O por um zero pode trocar um um L um L grande por um, por um L. Opa, tipo há maneiras de disfarçar ali a coisa a gente sabe que os caráteres não são iguais mas ficam idênticos não é e então uh, tem que -se ter muito cuidado porque ao clicar depois nesses links caso eles não sejam uh, os do Criador ou, ou, ou da plataforma original não é a, a pessoa vai ser guiada para então por umas outras páginas que são então de phishing que tá ligado também galp primeiro golpe de da onde a gente começou Uh, para, para, para quem está a ver a partir de agora e ainda ainda não sabe aqui em relação ao drop o link está aí no chat é só seguir aí o link e vão receber as, as instruções para, para receber o vosso uh, NFT eu depois lá no e-mail porque isso aí desbloqueia um e-mail e eu, lá, eu depois recebo por e-mail quais é que são portanto mandem-me apenas endereços que sejam da OpenSea Portanto, a gente, através da OpenSea, não pagamos gás e é possível oferecer NFTs sem haver prejuízo para ninguém. E então, vamos ver aqui mais uma notícia aqui, pá, que eu achei... Que eu achei... Não é uma notícia, é um projeto. É um, é um projeto... Uh, olha, estamos em live... <risos> Uh, vamos ver aqui então um projeto pá, que eu achei engraçado, portanto eu não estou a dizer para vocês comprarem nada, eu estou unicamente a dizer que eu achei engraçado eu achei engraçado este, este projeto, uh, não estou interessado em comprar, mas estou interessado em utilizar e, e eu vou dizer porquê. Deixem-me só pôr aqui a cena a dizer que isto não é conselho financeiro, <risos> porque é assim... Eu achei engraçado porque eu hoje estive a ver lá no, lá no Trading View quais é que eram estavam mais voláteis e apareceram lá moedas que eu nunca tinha visto e eu fui ver o que é que elas faziam. Portanto, não estou a aconselhar de todo a compra desta moeda. Eu próprio também não vou comprar, mas achei interessante o quê? É que quem usar esta plataforma, quem usar esta plataforma, basta só usar, partilhar ou ver, ou ver vídeos que eles oferecem moedas, portanto a pessoa até pode deixar ali o telemóvel ou fazer ali um mini boot para ficar a rodar os vídeos e aqui ficar ficar a, fica a fazer print de, <risos> de moedas Gary, portanto é assim, não estou interessado em comprar portanto este projeto até pode vir a crescer mas a, na minha utilização possivelmente eu vou experimentar só a nível de, de utilização porque sei que eles recompensam mesmo aqui diz que uh, eles recompensam cada vez que tu vês, olha, ganha uh, uh, uh, sempre que tu crias vídeos, portanto, mas se não quiseres criar vídeos, basta ver vídeos, também ganhas, ou então por deixar a, a likes, comments nos vídeos ou wherever, portanto, quem quiser ver esta plataforma, pá, achei muito engraçada, é o Gary, portanto, tem este nome Gary.network. Então, o que é que a gente tínhamos mais aqui? Deixa cá ver. Deixa cá ver aqui. Portanto, vamos pôr este aqui à frente. Que é para quando não tiver aqui a página. Portanto, hoje estamos aqui para fazer o drop desta coleção, que é muito tão louco. Olha, este tão é lindo, meu. Este é boé tão louco, meu. Curto boé. Eu devia ter feito isto tipo um. Tipo um gif com as cenas aqui a pescar e o cara, eu, eu vou começar a fazer, mas é. Uh, tipo, convida, estás a de ser uma cena estática estão aqui, opá, uh, houve aqui uns que ficaram muitas giros meu. houve uns aqui que ficaram muitas giros, muitas giros, é assim eu vou oferecer os cogumelos todos que às pessoas que me enviarem que seguirem isso parece tipo Instagram <risos> mas é o OpenSea é o OpenSea ah, uh, não sei se estás a falar sobre os sobre os, os scams ou aqui sobre os, os, os NFTs, é assim, olha nesta coleção tenho a certeza que vocês vão ganhar dinheiro e eu vou dizer porquê eu não estou a vender, eu só estou a oferecer eu quero oferecer todos quero oferecer todos, eu tenho a certeza que vocês vão ganhar dinheiro porque eles vendem-se muito bem, porque eles são muito baratos, portanto eu para vocês vou oferecer, vocês não têm custo nenhum e tenho a certeza que vocês vão ganhar dinheiro com eles quase absoluta eu já vendi aqui galinhas e já vendi aqui coisas em NFT que eu nunca pensei na vida vender portanto eles são muito a giros e pelo preço tão tenho a certeza que vos vão comprar portanto não vos estou a vender nada eu estou aqui unicamente para oferecer só quer ficar com um exemplar de cada não é <risos> isto é tudo para oferecer portanto então mas o que é que tu ganhas com isso Man, eu ganho 5% ou seja tu não gastas nada tu não tens o processo de criação, tu, tu só ganhas, ganhas para ti é 100% lucro. Se alguém te, te comprar alguma coisa, pá, eu ganho 5%, 5% é, eu acho que é justo, não é? E pronto, olha, já está o link aí na, no, no chat, eu já aí passei também aqui no ecrã. Portanto, já sabem, é só seguir aí este link para, para vocês receberem as instruções, que basicamente vai dar um e-mail e a enviar-me para esse e-mail, portanto, um... porque de outra vez mandei para o Telegram e encheu um boi das janelas, <risos> e assim o tipo e-mail é uma coisa mais pacífica, estás a ver? E pronto, basicamente é isso. O que é que eu tinha aqui hoje também? Hoje não estou a pensar a fazer aqui muitas horas seguidas, a gente, a gente a, a abusa muito e temos que começar a fazer sempre uma hora, pelo menos uma hora, no mínimo uma hora, ou no máximo uma hora, e pá, há de haver uma exceção um dia ou outro que a conversa está boa e a gente estica-se e continuamos, não é? Ora, portanto, o que é que eu tinha aqui mais? Ora, já vimos aqui este link aqui, também já vimos aqui esse camarada depois já vamos fazer também aí uma é pá olha, vi aqui uma coisa que tem a ver com, com notícias epá, que meteu uma raiva do caraças foi aqui uma cena que eu vi aqui, não digas que já desapareceu estava hum, aqui uma cena, olha, se vocês vissem a maneira como falam, é uma coisa parva, já não está aqui, ou já basou. já basou. basicamente é assim, estava aqui uma notícia, só que eu não copiei a página principal da notícia, tava, eu, eu, eu copiei mesmo aqui o, pronto, é aqui o, o, é a página geral, e a notícia basou daqui, mas... Era uma notícia que, portanto, sabem aquele esquema que é de fazerem pump e dump? Agora não chamam pump e dump, chamam pig, pig qualquer coisa, menos chamarem pig às pessoas, então quer dizer, roubam-nas e ainda por cima chamam-lhes pig, mas pronto. Vi aqui então sobre aqui sobre os, sobre os NFTs, portanto, a Coinbase, já ver se isto se dá para. Eu acho que não dá. É assim, portanto, a Coinbase realiza first part of bike. Featuring movie, movie, While Coin Keeps Taking, Yark Dumps Coinbase Shares. Ou seja, uh, Coinbase está a realizar aqui um filme que é, que é de uma trilogia, não é que é o chamado Dijin Trimogy, portanto, Major Crypto Exchange was Realized the First Part of its Bored Ape Yacht Club e ao mesmo tempo as, as ações acho que estão a ir pô estão a ir pelo cana baixo a notícia que eu vinha aqui ver não está aqui porque está sempre a rodar e eu vi ontem e então já cá não está uh, mas basicamente é isso os gajos tipo agora já nem chamam um pump and dump dizem que é para os porcos estás a ver se calhar tá é, tá aqui mais à frente é para aquilo me tem uma raiva me tem uma raiva do caraças vocês... Tipo, falarem assim, <risos> falarem assim das pessoas. Portanto, já agora, também quero aproveitar para agradecer aqui ao, aos nossos patronos, que são os patronos aqui do canal, que é o Tadeu, o Sérgio, o Gabriel, o Eipo e o Renato Oliveira. Quero agradecer também a todos os que têm participado no, no nosso canal no YouTube. Portanto, já passámos, mas já, já passámos muito das 100 mil views e já passámos, já estamos quase com 6 mil horas de, de visualização de vídeo, mano. Pá, um grande agradecimento a todos aqui em relação a isso. Portanto, hoje não há mais. Aliás, eu tenho aqui, tenho aqui, peraí, tenho aqui, tenho aqui, sim senhora, tenho aqui mais umas coisas preparadas. Eu queria-vos mostrar aqui uma, um género de uma competição. Isto é um género de uma de uma de uma competição entre o fiat entre o fiat, é, é, portanto, entre o fiat um pagamento fiat e um pagamento com Bitcoin só para vocês verem o que é que é o que é que é mais rápido uh, então é assim este rapaz diz assim uh, ele vai fazer aqui uma transação com Bitcoin e com com portanto, deixa por lá pôr aqui o vídeo aqui em baixo ele vai fazer uma transação com um cartão que vai pagar com bitcoin através da Lightning Network e vai pagar com um cartão com shitcoin que é fiat, não é? e a gente vamos ver qual é que é mais rápido isto por acaso, isto por acaso está, está muito engraçado só para vocês verem que, portanto o sistema cripto é muito mais rápido do que o sistema fiat, olha Pay test in 2020 load on both We have Bitcoin versus fiat. You ready? Three, two, one, go. O outro ainda está a pensar uh, e realizou agora. Portanto, uh, okay. <laughs> a nossa tecnologia, fiat então, a tecnologia presente hoje em dia já nos permite fazer transações mais rápido com o Bitcoin do que propriamente com, a, com, a, com, o, com o dinheiro fiat. Vamos aqui também, tenho aqui também aqui mais umas coisinhas preparadas. É para, é para vocês verem como é que as pessoas são alucinadas. Eu se fosse atribuir um prémio que é melhor a este gajo, eu nem sei que tipo de prémio é que era, pá, porque isto é uma coisa super anormal. Vejam bem o que é que este gajo diz. <risos> é uma cena, é pá, eu achei mesmo, pá, tipo, este gajo tem que ser, pá, o mundo tem que conhecer este, este, este gajo, este E mesmo e aí e aí nem se compara, tipo, cripto, cripto é mil, não é assim, não é mil vezes mais rápido, mas é mais rápido. Nós vimos, é é no vídeo que sim, podes escrever olhem-me só este scam pá, olhem-me só não é este gajo, não é este gajo <risos> onde é que está aqui? Ah, pronto, está aqui, olha tomem atenção, vejam só isto é, isto, este gajo existe este gajo respira, man. este gajo pensa desta maneira como é que é possível, olha, vejam só cada pessoa devia ter uma máquina de imprimir dinheiro em casa então e a inflação olha, curto só, olha vai ter uma máquina de imprimir dinheiro e então todas as suas dívidas vão sumir você vai... um gajo imprime as dívidas todas vão sumir inflação a gente aí chegaremos lá mas a questão é que se você oh, repara e eu não pergunto -lhe assim então e aí a questão da inflação ah, um, a gente já lá chega a questão aqui não é essa Vai ter uma máquina de imprimir dinheiro e então Todas as suas dívidas vão sumir Como é que você vai lidar com a inflação? A gente aí chegaremos lá Mas o, a questão é que se você, todos nós tivermos uma máquina de imprimir dinheiro em casa Todas as nossas dívidas vão sumir E eu prometo isso a vocês Eu quero saber de dinheiro Eu quero pagar minhas contas Não seria melhor se você tivesse uma máquina De imprimir <risos> Não era melhor se tivesse uma máquina de imprimir dinheiro? Foda-se o Bitcoin. Foda-se esses zancados do caralho que inventam essas ideias malucas. Que... O Bitcoin é uma ideia maluca, sabe? A ideia de imprimir dinheiro em casa não é. De dinheiro não lastreado. Que porra é essa? O governo tem que ter noção das coisas. Os ancaps atrapalham a nossa vida. Sabe? Eu, eu gostaria de ter um mundo... Eu poderia simplesmente viver bem à custa de toda a sociedade. Portanto, eu não gostaria de viver num mundo onde podia viver bem à custa de toda a sociedade. Vocês ouviram bem isto? <risos> <risos> eu achei, eu achei top, mas não acho, olha, curto só. Vai ter olha. uma máquina de imprimir dinheiro e então todas as suas dívidas vão sumir. Como um é que você vai lidar com a inflação?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 são capes atrapalham a nossa vida, sabe? Eu, eu gostaria de ter um mundo... Olha, repara bem, eu gostaria de ter um, um mundo de... que eu poderia simplesmente viver eu bem... Poderia simplesmente viver bem... À custa de toda a sociedade. Ou seja, se todos pensassem como este senhor, portanto, vivíamos à custa de quem? Alguém tem que trabalhar, alguém tem que produzir, alguém tem que gerar valor... Portanto, se nós todos tivéssemos em casa uma máquina para imprimir dinheiro para viver às custas da sociedade, como ele diz, não havia, pá, tipo, a sociedade estava toda a imprimir e a viver às custas de quem, não é? E eu achei graça ao início quando pergunta então e a questão da inflação? Porque toda a gente a imprimir, não é? Uh, não, mas a questão não é essa, eu quero saber, é de dinheiro. Só aí vê-se logo que ele não tem noção, hein, man, Isto, este gajo é do best, man. Este gajo tirou um curso de economia em Portugal com toda a certeza, lá é? com o Sócrates ou, ou o Caraças, estás a ver? Pois temos aqui mais uma cena que é assim, eu não recomendo, eu não recomendo que vocês uh, levem Não recomendo que vocês levem uh, a vossa segurança assim tão a sério ao ponto de guardar uma ledger, isto não é safe storage, man. não é sítio para meter uma ledger, não façam isto, man. há sítios melhores, portanto o man fez uma cirurgia de emergência para extrair uma, nato, uma, uma nano, portanto uma nano ledger, uma nano ledger, from the rectum. Man, isso isto não é save storage, man, de todo, não, Pá, não, não... <risos> não entrei nessa, não, não façam isto, meu. Isto é, isto é bueda agressivo, E então vamos passar aqui para a nossa TA, vamos aqui com 37 minutos no live. E então agora vamos passar aqui para a nossa TA, ora vai. Vamos aqui abrir o ecrã. Portanto, espero que estejam, tenham aí um link, tenham o um link aí do drop, para toda a gente que está aí na live ou quem ver o, o, o vídeo mais tarde, uh, possa, possa seguir aqui a ir dar as instruções, portanto, isto vai dar a um ficheiro de texto onde tem escrito o e-mail, para onde devem enviar o vosso endereço, para eu depois enviar mais tarde, portanto, o, portanto tem, tem que ser o endereço OpenSea. E assim é muito mais pacífico, porque no Telegram, a última vez, mesmo, não estás a ver bem, aquilo era janelas a abrir, e eu para dar conta daquilo, porque eu consegui enviar, mas foi uma grande luta, pá, eu acho que é muito melhor enviar por e-mail, porque se a mesma pessoa enviar a mensagem, fica tudo na mesma mensagem, e assim é muito mais fácil. E à medida que eu vou enviando, vou arquivando os que já receberam ou, ou mandando o e-mail fora, não é? Acho que é muito mais fácil. Pronto. Um, quem quiser então, eu vou aqui copiar aqui a cena. Ora bem, e vou colar aqui na eu vou colar aqui outra vez no chat. Ora, já está outra vez. E daqui a nada já passei mais uma vez, que é para, você, é para vocês ou quem estiver a ver o vídeo no futuro, que a gente sabe que durante a live não é o ponto mais alto do vídeo. Portanto, a gente estamos à volta entre mil. A... Há vídeos com 2 mil, 3 mil, há vídeos com quase 6 mil visualizações, mas as pessoas uh, vêm mais tarde, até porque Portugal e Brasil nem sequer estão nos primeiros a está para aí em segundo ou em terceiro ou em quarto lugar. Como eu já vi, nós temos pessoas que vêm nos a partir de, outros, de outras partes do mundo e eu pensei, como é que é possível se eu não falo inglês e eu fui ver, eu ativei a legenda isto aparece, não, não aparece é uma tradução boa mas eles já se entendem não é seguem é porque vem aqui alguma coisa de valor e então continuando aqui com a nossa análise portanto, eu como costumo dizer eu sigo sempre a minha análise anterior portanto não ando aqui num dia a dizer que há uma bandeira de baixo e depois afinal não há e agora não eu sigo sempre a mesma cena eu só mudo se a tendência mudar portanto, e a tendência está exatamente igual se nós virmos aqui, olha, vamos começar aqui pelo. Olha, vamos começar mesmo pelo, pelo, pelo das 6 horas, em vez de ir de cima para baixo, vamos de baixo para cima. Vai <risos> assim é diferente, olha. Eu hoje de manhã disse assim no, no, no nosso grupo, se eu tivesse 100 futuros, eu abria, um, eu abria um ONG, quem estava lá ouviu-me dizer isso. Portanto, isto não é aconselhamento financeiro. Vamos pôr aqui a cena aqui a rodar portanto, isto não é aconselhamento financeiro, um, onde é que está aqui, há uh, uh, uh, uh. uma beca, pronto, já está, avisa ao Sobert, <risos> avisa ao Sobert, <risos> um, então, olha, já agora, meto aqui um bocadinho aqui a cena assim, olha, assim fica mais sexy, está bacana, e eu daqui nada tiro, portanto, quem ver o vídeo, if you see this link, Just open it and find it. <risos> então é assim, eu hoje de manhã disse assim: olha, se eu estivesse em, em futuros, eu ia, eu ia meter um longo. Pai, de facto, isto subiu. Portanto, isto não é novidade nenhuma, porque nós estamos aqui a fazer uma onda, estamos aí para uma onda assim, que depois há um perigo real, nós podemos cair, mas não estou a dizer que isso vai acontecer. Já vamos ver aqui estes indicadores todos a um. Portanto, basicamente o stock, agora não tenho aqui a a -O wave oscillator. eu tirei, agora esse é um sinal que já se vê aqui na aqui no na, no com esse principal, eu mudei porque porque eu lá em baixo tinha só a wave oscillator. e eu aqui eu aqui tenho portanto, este, este sinal, não só dá-me o outro sinal que eu já tinha como dá-me aqui outros sinais que eu tenho uns desligados, tenho outros desligados eu ligo só aqui é que me interessa, basicamente. Tenho aqui uns sinais que por acaso dá-me o um long, dá-me o um strong long, dá-me o um short e o um strong short. Portanto, isto não me está a dar. Portanto, eu estou eu eu a fazer teste ainda. Este indicador é assim. Este sei que funciona muito bem. Mas este sinal que me aparece aqui, que é o, que é o long, podia ser um strong long, mas não é. Ainda estou a para já e está mesmo a, a, a correr bem. Portanto, eu não estou a usar isto como gatilho, mas é um sinal novo e, eu portanto, é um, é um, é um indicador novo. E eu hoje até passei aí o código no nosso grupo. Quem quiser usar, portanto, pode usar. E vamos então aqui continuar aqui com a, com a nossa live. Aqui com a nossa... Com a, com a nossa TA. Ora, tenho aqui que desligar aqui a... Esta cena, ok, já está. Então é assim: uh, estamos a ver. Então aqui o BTC euro, o BTC dólar. Está, olha, está perfeitamente idêntico. Olha, se pusermos um ao outro, os sinais são exatamente os mesmos. Portanto, muda só aqui o valor, mas é uma coisa muito pouca: 22,800, 22,300. Não, já há ali uma diferença, <risos> já não está bem igual. Mas, wherever, é assim, nós temos aqui o momento a aparecer no gráfico de 6 horas e significa o okay, quê? Significa que, normalmente, normalmente, no gráfico de 6 horas, que é o gráfico que eu, que, eu, que eu costumo ver, eu vou aqui meter a aviá nas chinesas, só para isto ficar mais certinho, para eu explicar aqui uma coisa. Então, é assim, hum, vamos aqui desligar os, os, os indicadores. Então é assim, portanto, dentro de um canal, que eu venho a, é sempre a dizer isto, tanto na minha análise, uh, nós traçamos uma linha nos fundos, não é? Traço uma linha nos fundos e faço aqui com o segundo botão, faço clone, aqui clone, clone, clone, clone, e vou fazer estas linhas. E então, nesta primeira linha será sempre a zona de compra, e aqui em cima será sempre a zona de venda, ou seja... Esta semana houve um amigo meu, o qual eu respeito, disse uma coisa que eu não concordo, porque ele também não estava a compreender e eu quero deixar aqui uma coisa clara, porque se é uma coisa pode haver dúvidas para alguém. É assim, vamos imaginar que o preço vinha aqui a subir. Ainda, ainda não aconteceu isto, não é? Ora, se esta parte aqui de cima, nesta, entre estas duas primeiras linhas é a zona de venda e aqui, nesta parte de baixo, nestas duas linhas, é a zona de compra, não é? Quando chega aqui, a esta parte em cima, eu vendo. Ora, não importa, não importa se o preço, seja Bitcoin, seja o que for, não importa se o preço bate na linha e sobe ou se rompe a linha para baixo. Que ele disse-me assim, ah, mas depois já é tarde. Não, não é tarde. Se a pessoa vendeu aqui em cima, se já vendeu, já vendeu. Não importa se vai romper ou se vai subir. Importa que se ele entrar aqui nesta linha, que se houver sinais de continuação para cima, então aí a pessoa faz uma entrada, não é? Aí a pessoa já faz uma entrada, mas nunca perde a oportunidade, porque é aqui nesta zona em cima que se compra e é aqui nesta zona em baixo que, que, que se vende, não é? Portanto, se a pessoa tiver isto em conta, em vez de, tipo, de olhar para o gráfico, uh, tipo, não tem indicador nenhum, não traça nada... A pessoa olha para isto quando o preço está aqui a pessoa não sabe se isto vai cair ou não, não é? Tem que seguir alguma análise ou alguma estratégia que a pessoa veja que gosta. Eu recomendo vivamente que a pessoa estude Elliot ou estude a uh, teoria de Dow ou mesmo Fibonacci. Essas três são, são uh, do BEST, não é? Independentemente da estratégia que a pessoa tenha, uh, se estudar um bocadinho de Dow, Elliot... E Fibonacci com certeza que vai, que vai, que vai ter muito mais, muito mais lucro, não é? E então é assim, portanto, nós continuamos aqui nesta estrutura em que estamos a fazer sempre topos e, topos e fundos cada vez mais altos. Hoje até uh, o Sérgio, ele andou a ler um livro sobre um, padrões de, de velas e ele ao ver esta vela que está aqui toda esticada para cima ele mostrou lá um padrão isto já estava aqui mais baixo e ele mostrou que quando aparece esta vela mesmo que a outra fique assim o que prevalece é esta, é esta força compradora e ele próprio meteu lá no grupo e foi muito bem partilhado porque é isso mesmo é que é que, é que significa e logo a seguir o preço na outra vela a seguir começou a fazer velas sólidas em que se vê claramente que a força compradora é que, está, é, é, é, é que está a vencer, não é? Portanto, nós vimos aqui, portanto, onde é que está aqui o nosso... Está aqui, está aqui. Ora, se a gente formos aqui medir, podemos até usar o imens, nós medirmos daqui para aqui, portanto, daqui para aqui, isto é tudo força compradora, não é? E aqui esta é a força vendedora, portanto... Não quer dizer que daqui nada ou para a semana ou para o mês que vem isto não caia. Nós vamos seguindo a tendência. Nós nunca devemos se defender. Nós nunca devemos tomar uma posição religiosa que isto vai subir ou que religiosamente ai mal, isto vai descer. Man, caga para a religião, caga para o que tu pensas, olha para o gráfico e segue a tendência. Se a tendência for a subir, faz uma análise de alta. Se a tendência for a descer, faz uma análise de baixa, ou seja, tu no semanal tens uma, tens uma, uma estrutura a subir, que é a tendência primária, que é, é a tendência que está a bullish. depois na tendência secundária está a descer desde o histórico até, até aqui aos dias de hoje, que é, que é um canal beer, portanto daí que nós dizemos que estamos num beer market, e esta é uma tendência chamada tendência local, ou uma tendência terciária. Portanto, isto é uma tendência terciária. E então, estes, estes, estes movimentos dentro desta tendência terciária é uma tendência menor, é uma tendência local, é uma tendência mais pequena. Portanto, eu não só estou a seguir esta tendência em que os topos e os fundos estão cada vez mais altos, como, como, como estou a seguir estas pequenas tendências, dentro desta tendência, ou seja, nós temos uma tendência a, a subir neste momento, dentro de uma tendência terciária a subir, que está dentro de uma tendência de baixa, que é o mercado beer, dentro de uma tendência de longo, que está a bull. Portanto, isto é, isto é super básico. Quem quiser estudar um bocadinho alguma coisa sobre algum livro, nós lá na nossa comunidade, temos aí uma... Temos aí uma... Olha o grande Ivo meu. Um grande abraço para ti, mano. Um grande abraço, meu. E apanhei trânsito no YouTube. <risos> o Ivo mano, é uma pessoa sempre muito bem disposta, mano. É... é difícil a alguém não gostar dele, meu. <risos> a gente, a última vez que tivemos aqui os dois, hum, não tivemos oportunidade... Ele não teve a oportunidade de fazer aqui a análise dele. Olha, eu até vou passar aqui o link... Se ele quiser vir aqui, olha, convidar pessoas, copiar link para o Ivo, a ver se ele quer. Olha, entra aí, man. Olha, Ivo, estás convidado a vir aqui fazer a tua análise. A gente temos análises diferentes e é isso que eu gosto, portanto. Eu não gosto de, como é que eu ia dizer, não é um não gostar. É, é sempre bom ouvir co co coisas diferentes, porque eu posso estar... A ver as coisas, portanto, eu, eu tenho a minha estratégia, não é? faço as coisas e vejo e analiso à, à minha maneira, mas existem estratégias diferentes. Eu até estava aqui um dia de convidar um dia o, o Tadeu, ele tem uma estratégia muito gira, Ele usa, ele vê a quantidade de longos e vê a quantidade de, de shorts e vai contra, vai, portanto, vai, vai ao contrário, <risos> vai, vai ao contrário, e ele tem sucesso e é isso que importa já o Ivo, ele já tem uma estratégia ah, ele não pode agora, já tá, ah, na boa na boa e pá, é assim todas as estratégias são boas pá, desde que não falem que isto vai a 600 paus desde, desde que não falem que isto vai a 600 paus <risos> não é? mas é assim, são boas se elas renderem dinheiro portanto, se uma pessoa tem uma estratégia que já testou e viu que ela não funciona man, do best e quando, e quando tu fazes a tua análise quando tu fazes a tua análise, man, não importa o que é que o outro disse, ou o que é que o YouTube disse, ou o que é que a notícia disse, oh, man, é tudo ruído. Tens que estar mesmo tipo de desligado. Olha, faz assim, faz a tua análise e ficas assim. <risos> Porque é assim, se tu ganhares ou se tu, ou se tu perderes, a responsabilidade é tua. Mas tenho a certeza que tu seguires as tendências, tens mais tendência a ganhar do que a perder, sem dúvida nenhuma. Portanto, topos e fundos mais altos, Uh, enquanto isto é a acontecer estamos na boa, portanto, mesmo aqui no diário, portanto, que eu estava a dizer aqui nas 6 horas estamos a ganhar aqui um, o momento de novo, não é? Estamos a ganhar o um momento de novo, mas isto é normal, porque dentro das 6 horas quando isto sobe, ganha momento quando faz a, a correção perde, aqui dentro é super normal isto é normal acontecer quando aparece aqui o um momento, isto é tipo uma é tipo uma confirmação, não é? Pronto, a gente temos aqui vários indicadores que nos amostram qual é a direção do mercado. Nós aqui nas 6 horas podemos ver que a média a média no RSI, eu vou dizer RSI só para chatear, aqui no RCI <risos> portanto, temos aqui uh, o RSI tanto lento como rápido, acima da média, a média está mesmo empinada para cima, Portanto, isto aqui, não, isto não há nada a abrir isto aqui. Mesmo quando está a corrigir, não é? Aqui um, o, o RSI sobe e desce, mas depois a média volta acima e abaixo, não é? Portanto, isto, isto é uma onda 1, é uma onda 3 e vamos a caminho de uma onda 5. A seguir à onda 5, aí já vamos ter que ver, <risos> ver se isto realmente não vai romper ou não, mas na altura é que nós vemos, não é? Não é agora não vale a pena estar. É sofrer por antecipação porque morre na véspera é o porno Natal, não é? Olha, estamos românticos. <risos> grande Pedrosa, um grande abraço. Hoje o Pedrosa entrou de férias, mano. Grande Pedrosa, pá, aproveita, faz um, aí, uma, um, aí umas ondas, mano. Ui, temos põe condições e enchidos daqueles. <risos> e então é assim, portanto, temos aqui onda 1, onda 5, e vamos, aliás, onda 1 e 3, vamos a caminho da onda 5. Isto o mercado pode reverter de momento, eu até posso estar aqui a falar e de repente isto fazer uma barra para baixo ou para cima. Mas neste momento, agora neste momento, todos os sinais são bons. Portanto, sempre que este evento acontece nas 6 horas, a VIX Fix passa aqui este, olha, aqui é sinal de entrada. Olha, se repararem, ela dá sinal de entrada. Aqui deu sinal de entrada. Nas 6 horas a VixFix serve mesmo de gatilho, tem até um setup, olha, entrada, mas é quando passa acima deste risco branco, entrada, entrada, entrada. Eu, eu tenho um setup que eu fiz com três indicadores, o vídeo está aí, para quem que for iniciante ou não tiver muita confiança ou não tenha uma boa estratégia ainda ou que esteja mesmo no início para testar, para testar, pode usar aqui um setup que eu tenho aqui na nossa, no nosso canal, que uh, pode-vos ajudar imenso. Portanto, é de borla, não há nada aqui pago. É só vocês verem o vídeo e... É verem o vídeo e... E utilizarem, testarem, não é? Basicamente testarem. Ora, vamos pôr aqui... Carregamos aqui em vídeos. Carregamos aqui em vídeos. E vai-nos aparecer logo aqui dos primeiros que eu fiz. Aliás, já está aqui para o meio. É verdade, hoje é a nossa sessão número 64. <risos> Man, olha, isto subiu, que giro. Isto subiu, olha, 1190 e tal, agora não sei quantos é que são. Estamos quase a chegar aos 1200, mesmo. Aí eu estou numa academia, estou <risos> a seguir aquilo que me dizem para ver se a gente consegue chegar mais longe, a ver se os vídeos vão aparecer no feed das pessoas que têm interesse nos títulos que eu escrevo aqui. Ora, então, como eu estava a dizer, tem aqui dois, dois ou três set set setups que eu fiz. Há um deles, que é pensar nas pessoas que não podem ou não querem comprar o, o trade view pago. Tem aqui um, que é o setup de scalp. Aqui tem um setup onde tem lá VixFix. E até para aqui mais dois. Olha, tem aqui setup descomplicado para iniciantes. Portanto, setup, diz aqui setup descomplicado para iniciantes. E se procurarem, dá para aí mais um que eu pus em qualquer coisa, não sei o quê, com, com um manejo de risco ninja ou uma cena do género, portanto. Se vocês procurarem, ali vocês encontram. Quem procura, encontra. Uh, portanto, vocês podem ter este sinal aqui, portanto, nas 6 horas, ele é muito certinho, dá aqui sinais muito certinhos, portanto, aqui era entrada, aqui era entrada, ali era entrada e ali é entrada, portanto, a VIX-FIX deu aqui sinal de entrada, ou seja, sempre que ela passa aqui este risco para cima, isto é muito sexy para entrar, principalmente para, para, para quem está em futuros. Portanto, nós estamos a ver aqui que estamos a subir agora aqui esta nuvem, não é? Quando aparece o vermelho, isto é aqui subida, não é? Para já, para já. Agora, eu estou com algum receio, é após a onda 5, aí é que vai ser ou era, ou era, ou aí o IAS, que é após a onda 5, é que o mercado vai decidir se vai dar uma porcaria de uma queda do Caraças porque se cair não vai ser pouco mas também não vai aos 600 e vai aguentar ali se calhar nos 18k que é, os, que é os que é os esportes que nós temos ali primeiro no outro dia eu contei 9 esportes nesse nível, portanto não estou minimamente preocupado nem sequer estou a contar com isso portanto, enquanto, enquanto nós continuarmos a fazer fundos e topos cada vez mais altos nem sequer me preocupo com isso. No dia que isso acontecer, já vi mais ou menos qual é que é o... Show. Olha, o, o suporte está aqui, este é muito forte, tem aqui este suporte e tem aqui dois a dois e fora outros que não estão aqui visíveis agora. Se passarmos aqui, por exemplo, para o, para o diário, portanto, nós sabemos que a vela de hoje ainda, ainda, ainda não fechou, não foi a primeira vez que o preço ao fazer a correção veio aqui ao, ao, ao momento, não é? Agora, é suposto o um momento de subir isto, isto fazer agora eu esperava era um rompimento para cima nós temos que ter mais força agora nesta subida, temos que ter muita mais força e eu estou muito bullish em relação a isso e eu vou dizer porquê, não é porque eu sonhei nem é porque eu tenho na gaveta uma ideia, é porque eu estou a olhar para o gráfico e aqui no gráfico eu vejo que o normal o normal era o preço bater aqui nesta linha, portanto que está aqui traçada em baixo, não é? Que passa pelos fundos todos, não é? Eu vou pôr aqui esta linha sólida. Se calhar vou meter em branco para se ver melhor. Se calhar assim fica melhor. Eu vou, eu vou meter aqui em branco. E yeah, fica assim em branco. Portanto, quem passar uma linha aqui nestes fundos vai ver que o uh, preço bateu ali religiosamente. Mesmo no diário está certinho, certinho. Em euro, se for em dólar, já não fica tão certo ali direitinho, olha, bateu ali direitinho olha, bateu aqui direitinho bateu ali, olha milimetricamente quem estava com ordens abertas em cima desta linha nesta mini trend, não é? conseguiu apanhar <risos> no ponto mais baixo desta trend dizem que quem apanha os pontos mais baixos é os mentirosos mas não é, é, é quem não percebe nada de Dow <risos> e então é assim, aqui para eu concluir aqui, eu me estava a dizer, porque é que eu acho que esta onda agora vai ter mais força? É porque se vocês repararem, todos os outros toques nesta trend foram milimetricamente à trend. E este aqui já não foi. Nem sequer chegou lá abaixo. e Ele está a respeitar este suporte, porque passa aqui um suporte. Não sei se vocês veem aqui uma linha azul, que não se percebe muito bem, mas está aqui uma linha azul. Eu hei de mudar aqui as coisas, por um, que se calhar um azul claro, para vocês começarem a ver as minhas linhas de do suporte, portanto, tudo o que eu uso aqui é algo rítmico, o meu curso não só fiz um curso de trade, como fiz um outro curso de, de trade algo rítmico, e então eu estou um, habituada a pôr os indicadores todos a fazer as leituras para mim, ou seja, em vez de ser eu aqui a traçar à mão, porque reparem, uma pessoa que usa um indicador algo rítmico para lhe dar o, o, as resistências e os suportes é muito mais certinho do que a pessoa todos os dias pôr ali a ah, mão, depois o preço -so, só, depois o suporte só, ou desce ou caraças ou aparece ou desaparece e então ter trade algo rítmico ajuda muito mesmo. Portanto, continuamos aqui também no diário, eu espero aqui uma onda 4, aqui espero uma onda 5 e está aqui várias Elliotts dentro de várias Heliots waves, aqui por exemplo nas 6 horas temos aqui ABC, agora supostamente fazia 1, 2, 3, 4, 5 e não está a aparecer aqui a outra é EOMI. Mas isto aqui era um movimento, agora este seria O4 e agora para cima seria O5. Voltando aqui ao diário, vamos ver o RSI. Portanto, tanto nas 6 horas, olha, reparem, 6 horas ele está virado com a MA para cima. No diário, temos aqui, uh, temos aqui a MA a virar, não é? Mas isto é normal, porque reparem numa coisa, assim como nas 6 horas, assim como nas 6 horas, dentro de um canal, o preço sobe e desce, sobe e desce, mas num canal a subir, também é normal agora num diário, eu espero que, pá, até ao fim desta semana, ou no início da próxima semana, haja uma correção, mas sem perder, mas sem perder de preferência, não é? sem perder o, portanto, esta trend que nós estamos a fazer agora. Ou seja, o Bitcoin pode falhar, já vos vou dizer porquê, as probabilidades não são assim tão grandes, mas podem acontecer, no entanto, neste momento, é para assumir a continuação enquanto não houver rompimentos. Uh, portanto, aqui temos uh, o RSI a subir, tanto no rápido como no ente, mas a MA já está a virar para baixo. No entanto, ela não está completamente a virar para baixo. Ela está a fazer, pode estar a fazer isto, que é, dá assim um toquezinho e sobe. Eu vou aqui desligar os, os outros dois. Se vocês repararem, espera aí. É assim, olha. Se vocês repararem, ela dá aqui uma, uma ameaça e sobe, uma ameaça e sobe. E eu espero que ela faça a mesma coisa. Portanto, isto foi a correção que nós fizemos. Isto é como se desenhássemos aqui o canal das 6 horas, portanto isto está virado para baixo mas pode estar a fazer isto porque o topo fica ali em cima, não é aqui, não é? Portanto isto continua aqui bullish e para já o RSI o RSI uh, está virado para cima sem, sem, sem dúvida nenhuma, não é? Pronto, vamos a então ver aqui o stock no diário que são aqueles sinais assim que são mais conhecidos, ora vamos ver aqui o stock também, olha aqui cruzamento cruzamento abaixo dos menos 40 não é? Houve, houve, houve aqui um cruzamento abaixo dos menos 40 portanto menos 41.0 sempre que cruza abaixo dos menos 40 isto é super bullish portanto num diário é um grande assinal ouro. e aqui a nível de velas a gente também continua portanto sabemos que a vela diária são agora, uh, são agora 20, uh, 20, 22 horas aqui na Suíça aí são 9 horas temos com uma hora de live, vamos já aqui fechar mais daqui nada. Uh, portanto, esta vela ainda não fechou, mas para já isto mostra aqui uma força compradora brutal. Portanto, é uma das velas maiores desde que nós começámos aqui, à exceção aqui desta ou desta. Esta é uma das velas mais sólidas, não é? E esta vela está a aparecer ainda cá em baixo. Portanto, como eu já falei, estes toques foram mesmo em cima desta 30, que é esta risca azul mais, mais mais grossa. Que eu meti aqui e o sinal do preço nem sequer veio cá bater. Ele respeitou este suporte que foi ganho aqui em 20.351 em euros, não é? Isto se fosse em dólares dava se fosse em dólares dava 20.719, não é? Aqui em dólares, aqui em dólares o preço aqui veio até à trena, mas a outra tinha saído. Portanto, isto aqui dava-me um sinal. Ah, será que isto rompeu? Aqui a pessoa já ficava, olha eu sempre fiz em dólares, em euros a minha análise e não sei porquê, não sei, nem quer saber os porquês. Eu quero é soluções e resultados. Aqui em, em euro não é só em bitcoin, é em todas as moedas, isto fica sempre muito certinho. Normalmente quando rasga, é pá, ou é um fake, porque também pode rasgar um bocadinho e a gente pensa que é um rompimento, mas não é tanto para cima como para baixo, isso poderia acontecer devido a uma grande entrada ou uma grande saída de volume na né? exchange. Portanto, neste caso aqui é o Kraken que estou a analisar, não é? E às vezes, mas depois volta para dentro do canal, portanto, quando é um rompimento tem que ter continuação. E aqui está mesmo certinho, certinho, tipo que não... Tipo, o pessoal em dólar é que tipo, aquilo rasga os canais e só tipo um fake, não é? Depois dizem que foi um fake, mas não é fake, é um volume excessivo a entrar ou a sair, aqui fica mesmo, mesmo, mesmo certinho, e aqui no semanal, no semanal a gente estamos aqui, olha, reparem bem, reparem bem nesta vela, olha, se vocês estudarem padrões gráficos, padrões de velas, digo vocês vão ver, olha, para começar temos topos e fundos cada vez mais altos, se virem aqui o corpo das velas, está cada vez mais alto, e reparem bem nesta vela, esta vela, eu não considero isto um martelo. Eu chamo isto um, chamo isto um crucifixo. <risos> mas um crucifixo não é mau, é bom. Porque quando a gente vê isto, a gente vê o quê? Vamos lá analisar esta vela. Uh, vamos vamos pô-la mesmo esticada. Para já está a dar aqui uma entrada, mas a gente vamos ignorar isso. Vocês pegam na vela semanal, é óbvio que hoje é a quarta, não é? Portanto, isto ainda pode derreter como pode ainda subir, mas eu estou a analisar é agora, neste momento não é? Neste momento aquilo que nós temos hoje, quarta-feira que ainda, ainda falta metade do campeonato mas podemos ver na mesma, não é? Eu tipo, vejo-me obrigado a dizer isso sempre, porque eu sei que há pessoas que são apontadores de falhas e não me estão a ouvir para, com algum interesse de aprender alguma coisa, há pessoas que ouvem naquela só de apontar falhas e então tem que explicar tudo muito bem senão há pessoas que são muito críticas portanto, hoje é quarta-feira estamos a meio do campeonato, mas se formos medir a força compradora no dia de hoje, no dia de hoje nós podemos ver que esta porcentagem toda, desde o fim até aqui, isto é tudo força compradora é tudo força compradora a força vendedora deixa-me a desligar aqui a força vendedora é só este pedacinho aqui, portanto, daqui para cima foi venda, daqui para baixo, isto foi tudo compra, portanto, até agora, para já, não quer dizer que daqui 5 minutos ou meia hora ou, ou, ou até domingo isto não possa derreter mais ou subir mais, pode acontecer. Eu espero até que, se calhar, vamos chegar a domingo e esta parte aqui que está em azul vai ficar em amarelo para cima, portanto, ela até deve estar amarelo. Se eu desligar aqui o meu indicador bombeiro, isto está aqui, são velas amarelas, portanto, estamos a falar do semanal, meu. O semanal, o semanal está com velas bullish já há muito tempo. Olha, aqui está um exemplo de um crucifixo, que eu chamo isto um crucifixo, <risos> mas este termo não existe em lado nenhum, portanto, sou eu que inventei, porque isto quando acontece mostra uma grande força compradora, não é? E isto indica que, pá, possivelmente, a seguir, o gráfico sugere que vai ser uma vela. Portanto, vamos imaginar que hoje era domingo. Se esta vela fechasse aqui, a próxima ia abrir aqui muito mais acima e a continuar a fazer topos e fundos cada vez mais altos. Isto é muito importante na análise técnica. Verificar os topos e os fundos. Pá, não andem atrás do que o A ou o B diz. É, meu, façam a vossa análise. Isto não custa assim tanto como parece, meu, para já, isto só tem duas hipóteses. Isto, isto está ao nível infantil: é né? ou sobe ou desce. Não há um pode ir para mal nenhum. <risos> Mesmo quando anda de lado, ele não está a andar de lado. Ele está a subir ou está ou está a descer. Isto é super fácil. Mas, pá, se alguém tem dúvidas, se alguém olha para o gráfico, é pá, mas eu, não, é, pá, eu tenho as minhas dúvidas. Será que isto vai subir? Isto será que. menos é assim. Eu também não sei o futuro, <risos> mas sei ver o, o que é que o gráfico sugere. Isso eu sei, portanto. Não sei o que é que vai acontecer, mas sei o que é que há é mais probabilidade de acontecer. Para, se eu puder ajudar alguém, se alguém tem alguma dúvida sobre análise técnica, se alguém quer documentos, livros ou qualquer coisa que possa ajudar, na descrição tem um link, portanto, vou repetir, nós não vendemos produtos nem serviços, passem lá no, no, no nosso Bad Beach Club, falem comigo, eu posso desorientar orientar uns livros para começar que sejam melhores, Uh, pá, o que for que eu possa ajudar pá, disponho na boa, eu estou aqui para ajudar se eu não responder logo manda-me uma mensagem e eu pá, tento responder a toda a gente não deixo ninguém sem não deixo ninguém sem sem a, sem a resposta não é Monteca à lua não eu também já vou fazer um é Monteca também já vou já lá vou ter então é assim, portanto, nós uh, neste momento, no semanal é pá, que haja food que haja, man, é assim ignorem-me, olhem -me para o gráfico se a tendência for subir façam uma estratégia em como isto vai subir, man, se isto for descer preparem uma estratégia para descer, não vão contra a tendência porque não vão ganhar nada com isso, se não vão sempre estar à espera que o mercado faça uma coisa que o mais provável é não acontecer, portanto se a tendência está a subir... Eu até tenho lá no meu no meu trading view... Olha, eu até tive o cuidado de meter ter... Para vocês verem que eu sou um gajo bacano... Eu vou começar a fazer previsões todas as semanas lá no meu no meu trading view... Porque fica registado um gajo que faz trade... Não tem medo de um gajo que sabe analisar... Não tem medo de fazer análise mesmo... Porque é assim... Eu quando faço a análise é aquela tendência... Se virar a tendência... É óbvio que aquilo não dá certo, mas eu gosto de fazer tendências mais ao longe. Ou seja, são, eu, para mim são mais eu vejo bem ao perto, como vejo bem ao longe. Tipo, há pessoas que fazem uma análise mais ao perto, tipo para de fazer esse capital, Eu gosto de fazer análises mais ao longe e então a gente espera, espera e as cenas vão acontecer. Tive o cuidado de deixar aqui um, um link para quem quiser. Portanto, eu não, não estou a precisar de seguidores no TradingView. Se quiserem seguir, sigam o, aí o canal criptodigital.pt, portanto, aqui na, na, na nossa na página do YouTube. Aí sim, vocês vão uh, ver aqui vídeos que posso dizer, é, portanto, é, é que vos possam interessar. Aqui, se quiserem seguir, sigam. Se não quiserem, não sigam. Aqui, portanto, eu, eu registro. Aqui sempre é, é, é as minhas cenas. A última vez, eu registrei, da mesma forma que eu fiz uma previsão em como vinhamos cá abaixo a SMA eu também registrei aqui uma previsão em como a gente podemos já ter passado o fundo mais fundo. Será que este, este ponto onde a gente passou, portanto, gente, eu pergunto assim, será que a RAN já começou? <risos> Para já, não é? Para já, este, portanto, este, este pode ter sido o fundo, pode ter sido o fundo mais fundo. E já agora, já agora. Eu por acaso fiz aqui uma que eu ainda não vi, que era sobre o Ethereum, em que em que uh, eu medi no passado, portanto, não estou a fazer cópia de velas do passado, porque a gente sabe que esses, esses padrões que aconteceram no passado não têm que acontecer no futuro, portanto, não se trata nada disto. Eu fui medir do topo ao fundo aonde é que a fiba foi, foi reagir na correção, e ela deu-me aqui entre a 05 e aqui, uh, portanto, entre a 05 e esta de baixo, portanto, aqui entre, entre, entre estas duas. Se virem o preço aqui, reagiu aqui entre a 05 e a, a 06. E se a gente reparar agora, aqui nos dias, isto foi uma previsão que eu fiz que isto supostamente iria parar aqui dentro deste, dentro deste valor. Portanto, espero estar errado, <risos> espero que o Ethereum nunca chegue aqui, não é? Mas se vocês repararem, eu, eu pus ali um mínimo, ou seja, que era para casa, não chegasse lá, no mínimo tinha que ir ali. E se vocês repararem, eu meti uma linha vermelha ali, olha onde é que ela bateu. Ela, ela bateu aqui no mínimo, portanto aqui seria o máximo e aqui seria o mínimo, portanto bateu ali. Se eu tivesse posto aqui, o para acaso não pus, se eu tivesse posto aqui a uma ordem de compra, nesta linha, ela tinha batido e subido. Não é? Portanto, isto foi uma previsão de fevereiro, fevereiro de 2023 epá, é bom, façam a vossa análise registem qualquer coisa epá, porque no futuro vocês vão vão ver se realmente, olha esta foi uma previsão que eu fiz ao vivo no Art for Café, no dia 19 do 2, portanto eu estava a dizer que isto ia cair e as pessoas diziam que não, olha onde é que ficou, olha exatamente ali exatamente ali onde eu disse, portanto eu não estou a mostrar isto para dizer, ah eu acertei, né, pia meu a cena é assim, se vocês registarem aquilo que vocês preveem, é para acaso não acertem é bom, eu vou dizer porquê. Então aí nós vamos ver o que é que eu fiz mal, o que é que eu estou a fazer mal, e o e mesmo ao contrário, quando acertas vais ver o que é que... Eu regime por que estratégia, que indicadores eu usei, pronto, pode estudar o que correu bem ou o que correu mal. A ideia aqui não é mostrar se está certo ou errado, a, a ideia aqui é, para já... Não é isso é que importa, importa é ganhar dinheiro. Mas a ideia do registro é estudar aquilo que se fez bem ou aquilo que se fez mal com o intuito de poder então melhorar, não é? Continuando aqui no gráfico, portanto, o semanal aqui está muito bacana, para já, não é? Para já. Uh, aqui a nível de RSI, já disse duas vezes que este, aliás, já há umas quantas vezes, que este sinal de RSI só apareceu três vezes na história do Bitcoin, pelo menos com o histórico que nós temos até agora, que só vai aqui até, até 2014, portanto aqui, este sinal foi em 2015, este em 2019 e este em 2022, ou seja, mesmo que haja um rompimento para baixo, ele também não vai muito longe, porque o sinal aqui é, é de compra, é de subida, é de sobrevendido. E eu uh, vi aí um bacana dizer que ah, isto para mim está sobrecomprado. Meu, olha, primeiro... Não há o isto para mim. Isto é o que está no gráfico, é o que está no gráfico. Não há o que tu pensas, nem o que eu penso, nem o que ele pensa. O que há é que no gráfico diz que está sobrevendido. Não é dizer ah, isto, está sobre, isto para mim está sobrecomprado, então tens que estudar, meu. <risos> se achas, se pensas que está sobrecomprado, meu, então tens que estudar. Olha, olhas aqui para o, para o, para o RSI no semanal meu, não pode dizer que está sobrecomprado porque está, o, o RSI está num ponto histórico que o Bitcoin só veio aqui este nível três vezes não é na vida dele pelo menos com o histórico aqui até 2013 2013 fim de 2013 início de 2014 portanto existe mais histórico para trás este sinal até já pode ter aparecido mas também se apareceu não não era mais do que uma vez portanto Três vezes, não? três vezes. tanto. isto aqui nunca pode ser ignorado quando estiverem com falta de fé. Pá, olhem, olhem para o RCI e vocês veem logo. Olha, aqui o stock. Olha, reparem bem, este sinal que se chama o KPST, que é o chamado, é o indicador da certeza. <risos> Dizem que não há certezas de nada, mas existe um indicador que é o indicador da certeza. Eu já vou mostrar um bocadinho sobre esse indicador. E como vocês podem ver, este indicador da certeza, ele já desceu o que tinha que descer. E há uma coisa muito engraçada. Quando o estoque cruza o KPST, isto é uma alta do caraças. E quando cruza para baixo, é uma porra. <risos> e neste momento, a gente cruzou. Não foi hoje, não foi agora. Isto já vem de dias, mas estou a mostrar isto agora. Porque é uma coisa curiosa. Aqui o estoque, isto é como as EMAs. Isto não importa quando cruza, para mim é bom ver os cruzamentos abaixo ou acima de 40, mas tal como as MA's quando cruza já não é o melhor momento para comprar ou vender, portanto, eu pelo stock vou-me regir por esta quebra, quando faz aqui esta quebra, tipo que, que quer subir, para mim pode ser gatilho se houver outros indicadores todos a dizerem que sim, quando há uma confluência de indicadores a dizer o mesmo, e neste momento o stock está... Mesmo, portanto, estamos a falar no semanal, meu. Estamos a falar no semanal, não é uma hora nem cinco minutos. Nós estamos com cool o stock virado para cima, a cruzamento abaixo dos 40, e a cruzar o sinal do KPST, man. Se tu conseguis ver um sinal BIR no diário ou no semanal, man, contacta-me, porque eu não consigo ver nada, meu. Não estou a ver aqui nenhum sinal BIR. Em relação aqui ao KPST, para aqueles que têm curiosidade. Eu também conheci este sinal já há muitos, há muitos anos, não, para uns, uns dois, três anos, e fiquei naquela, dá um indicador da certeza, mas isto não há certezas, meu. Mas é assim, este indicador tem aqui uns algoritmos que vai aqui buscar uns sinais, olha, escrever em KPST, vai-vos aparecer depois aqui uma, aqui uma bolinha, com, ou é um, uma exclamação, um ou ponto, um, um ponto de interrogação e vocês clicam e aqui depois vai-vos aparecer oh fucking não vai-vos aparecer aqui a dizer uh, a definição a definição portanto como é que é um cálculo como é que é como uh, é que é o da onde é que vêm os sinais para este indicador funcionar portanto ele ele me mostra aqui embaixo aqui o as velas e aqui o indicador quem tiver interessado que que, que veja, esta é a matemática por trás deste sinal, tem a ver com, com SMA, tem aqui a ver com, com várias coisas. Isto no fim tem a ver com o um cálculo, isto também tem a ver com divergências. As divergências é precisamente onde há reversões, ou seja, tu numa, tu numa parte do gráfico estás a ver aqui uma de descer, na outra estás a ver a subir, portanto há uma divergência. Portanto, por exemplo, a gente quando estávamos a chegar a um topo histórico e eu vi que isto ia cair, foi precisamente no momento em que o preço estava a subir com o volume a descer. Havia uma divergência de volume. E quando há divergências, há reversões. Seja numa tendência secundária ou terciária ou wherever, não é? Então, o KPST não só vai buscar hum, estas... Olha, KPST, Divergência e Desland Price is falling but capacity is rising. Portanto, quando quando o RS quando quando o KST sobe, mas o preço desce, não é? Tanto isto são reversões de preço, ou seja, tu estás numa queda, mas há uma reversão em KST. Estás a ver? aí, <risos> portanto, o KST portanto, não me diz ah, aqui uma divergência, não, eu vejo se ele está a subir ou a descer, Portanto, este este indicador é um indicador que eu uso no meu setup desde o início como quem já me conhece sabe, eu fiz, o meu, o meu setup demorou imenso tempo, testei, testei, tanta coisa, olha, não estão mesmo a ver o trabalho que eu tive até, até, até chegar ao, ao setup que eu tenho hoje. Uh, portanto, aqui será sempre, nesta zona, será sempre, é uma zona de compra. Vamos ligar então aqui agora aos outros indicadores que eu desliguei-os. Uh, ah, e outra coisa, e outra coisa. No semanal, no semanal se, se vocês repararem, isto é muito importante, no semanal nós temos é, é, um, a média do RSI virada para cima. Vamos ver. Portanto, isto também é bom, isto, isto sugere continuação. Portanto, não há aqui nada visível que mostre que isto vai, que isto vai descer. Portanto, o estoque muito fixe aqui a cruzar o KPST, e ele já está num ponto baixo que daqui só pode subir, não é? E pronto, basicamente é isto aqui, na, aqui no canal também. Enquanto este canal não for rompido, não é? Não há. E aqui está a dar um strong long. Aqui está a dar um strong long. Eu para dif... Ai, não é um strong, não. É um long. É um long. Não é um strong. Deixa cá ver. Deixa cá ver aqui. Eu por acaso esse sinal ainda está em teste. Eu ainda não, ainda não o testei, mas estou muito curioso para ver se ele, é, se ele tem a certividade ou não. É pá, tem que ir diretamente aqui, pronto. Eu aqui meti Strong Long, meti este símbolo. Meti este símbolo. O Long, meti este símbolo. A gente aqui podemos escolher com aquele símbolo que nós queremos. Strong Long, Long, Strong Short, Short. É pá, testem. Eu também estou a testar. Pena que eu não estou em futuros, mas eu vou estar em breve. Eu agora não, não, tenho, disponibilidade, <risos> não tenho disponibilidade para ir para os futuros, mas quando eu puder eu vou um, para, para testar aqui certas coisas que eu tenho a certeza que vou ter algum êxito em futuros. Aqui, portanto, temos aqui uma análise muito bacana. Em relação aqui ao, aqui ao Ethereum, pá, estamos com... com com bons sinais, se vocês repararem isto é uma, é uma vela do caraças, esta vela sugere, olha reparem, isto é tudo compra, existe força compradora maior, isto é o semanal não é? muita atenção, existe uma força compradora muito maior no Ethereum do que no Bitcoin neste momento, olha só esta vela tudo o que está aqui é compra isto estava tudo vermelho, ficou, ficou tudo puxou tudo para cima não é? isto está aqui muito bacana isto, estamos no mercado em que até a Luna está a subir, não é? <risos> a Luna já fez 3.000%, fez aqui 3.200% e tal. Por cento. Vamos ver aqui, por exemplo, a DOT. A DOT chegou aqui nestes níveis, que era onde eu tinha aqui marcado. Eu fiz aqui duas compras de 5,15. 5,15. Uh, espero que isto não rompa mais para baixo. Pá, se romper, rompeu. Se romper, o target é 3,53 se forem euros em DOT, em DOT, e aqui a 5,15 eu comprei foi a Link, peço desculpa, aqui a DOT, aqui a DOT foi aqui este preço, foi a 6,30, ela está a 7,11, ela está a 7,11, então, a minha compra foi aqui, tive aqui duas entradas parciais, que tive uma, a outra é um alarme, aqui em cima e comprei uma maior aqui, a Link já foi aqui duas vezes aos 5,15, epá, Espero que ela não vá lá de novo. Se vier que rompa para baixo. Porque isto aqui. A análise está a dar tudo para cima. Aqui com a, com a FIBO. Ela anda aqui do lado. Isto quando anda de lado é bom. Porque quando anda de lado pode subir. Já que em relação aqui ao Total Market Cap. Esta semana a gente passou um, um trilhão. Voltámos a perder um trilhão. Olha ainda hoje estávamos abaixo de um trilhão. E agora, estou aqui a abrir o gráfico, estamos acima de um trilhão. Portanto, ainda estamos aqui a fazer a onda 4. Portanto, isto aqui está ainda muito a tá Está aqui ainda muito a bulish. Aqui no BTC, vamos pôr aqui uma FIBO. Aliás, nas 6 horas, para ver aqui mais ao perto. Ver aqui mais ao perto. Porque a gente já sabe qual é que é o movimento maior. Sempre que nós vamos começar a, é a analisar convém sempre primeiro ver quais é que são as tendências antes de começar a operar ora, eu, eu tinha aqui uma fibonacci que eu apaguei precisamente numa live que eu tinha até aqui Eu quero continuar com o mesmo para eu me guiar e a gente vê que já vencemos esta Fibo aqui não é? tem aqui 22.050 e agora a próxima Fibo a seguir é os 26k portanto eu já ando a falar nos 26k já sei lá há quanto tempo <risos> porque era o dava aqui na FIBO e a gente já viu que eu vou aqui desligar aqui os os indicadores todos para isto se ver oh, já, eu até vou desligar mesmo todos se a gente desligar aqui os indicadores a gente vê que portanto, isto agora não está em vela chinesa mas eu vou meter só para a gente vermos melhor para a gente vermos melhor portanto isto fica igual praticamente portanto nós já vimos que aqui nesta subida os topos ficaram Aliás, os fundos, os fundos ficaram cada vez mais altos. Não é? Temos aqui a seguir a outra fibra mais acima. Também está aqui mais alto. Depois subiu duas fibras logo de uma vez para cima. Portanto, isto é muito bom isto. Ele não só subiu uma vez, como subiu logo duas fibras. E a última vez veio aqui. Ainda, ainda baixou aqui um bocadinho desta fibra para baixo. Epa. Ainda baixou aqui um bocadinho desta fibra para baixo, mas depois recuperou. E já passou aqui esta fibra aqui em cima. Mas como nós já tínhamos vencido esta fibra, portanto, a próxima agora não é? será, será lá em cima. Da mesma forma, quando a gente fizemos aqui um, topos mais altos, viemos aqui experimentar o topo deste canal. Aqui não chegámos mesmo lá em cima, mas chegámos lá acima. Não tocou, foi lá mesmo na linha, aqui tocou, que era o normal é, é, é tocar, não é? E agora a gente espera aqui o um movimento que nos leve aqui pelo menos aos 26 aos 26.000. mil né? aos 26k, isto é em euros, isto é em euros. vamos ver aqui em. Vamos ver aqui em dólares quanto é que isto dá agora em dólar, em dólar em dólar deixa eu pôr aqui o como deve ser Ora, uh, uh, uh, deixa eu pôr aqui uh, em dólar dá 26.105 e 84 não é grande a diferença 26.184 dólares em euro em euro está a dar em euro está a dar 26.127 portanto isto é mesmo ter uma diferença de 3 euros, não é? 26.127 26 127 26 184 é não chega a, não não chegar é para aí 50 60 euros de diferença não chega a 60 euros de diferença portanto, este será o meu target baseado na na quando a subida está a escalar a fibo cada vez mais acima se eu continuar a fazer o mesmo o target será este portanto, já venceu a última fibo não é tocou cruzou, aqui, aqui tocou, aqui entrou e saiu e agora já passou para cima, possivelmente caso o preço tenha continuação para cima este será o target para já. Em relação a quedas é não vamos pensar nisso enquanto não houver aqui um rompimento enquanto não houver um rompimento aqui nesta linha de baixo portanto, não vamos pensar em não vamos pensar nisso mas caso aconteça, pois nós na altura é analisamos, portanto como eu já disse desde o início, eu não estou a defender uma subida, nem estou a defender uma descida, porque isto aqui não é uma religião, isto é análise técnica, a gente não deve tipo agora porque eu disse que isto é a subir, isto tem que subir. Não, man. Isto se tiver que descer, eu sigo a tendência. E o mesmo é ao contrário. Se eu algum dia disser que isto está a cair ou que há a possibilidade de cair ou que está a ver isto, não é porque eu tenho uma religião que isto vai cair, é porque eu estou a ver isso no gráfico. Neste momento, não é o caso é, pá, é assim, mas eu reparei que quando um mercado está a mostrar que está a cair e eu digo que está a cair pá, o people não gosta, mas um gajo é sincero meu. tipo, se as pessoas quiserem ouvir coisas bonitas mas que não são baseadas em nada pá, e saem outros canais não falta aí a é canais há uns que dizem que vai a 3k, outros que dizem que vai a 8 milhões man. aqui é uma análise técnica baseada no que o gráfico sugere isto aqui é tudo realístico eu apenas sigo é a tendência man, olha. um grande abraço aqui ao, a, a todo o pessoal que, que apoia e subscreve, e subscreve o canal principalmente aqui aos nossos patronos que é o Tadeu, o Sérgio, o Gabriel o Leipo e o Renato um, queria agradecer a toda a gente que participou, mais uma vez quero dizer que quem quiser ganhar os NFTs eu vou aqui partilhar uma última vez na live para quem só chegou agora ou não sabe ou não viu o vídeo desde o início isto aqui eu tratava sobre o drop e avisar sobre os que existem à volta dos NFTs o link está aí na, no chat eu também vou meter aqui no ecrã só para vocês verem portanto basta seguir as, as, as instruções isso vai abrir, abrir um bloco de notas com umas instruções com um e-mail que é um e-mail que eu tenho só para para drops uh, e lá dentro tem, portanto, tem esse e-mail em que vocês mandam o endereço e eu vou lá copio o endereço e envio para lá um, envio para lá um NFT à vossa escolha digam-me qual é que é o NFT que vocês querem uh, já agora posso pôr aí a página eu acho que eu, que eu já meti aí a página, mas vou meter aqui outra vez, para vocês escolherem qual é que é o NFT que vocês mais gostam. Diga, olha, Beto, quero o número 2, ou quero o número 1, um, ou quero quer o número tal. Digam-me digam digam qual é que é o que vocês mais gostam. Portanto, mandam-me um e-mail com o endereço e a dizer, quero o número tal. Vou aqui desligar aqui, aqui este site que está aqui a gastar coisas coisa. Uh, vou aqui também apagar isto que é para isto não estar aqui a atrofiar fechar a janela e aqui também fechar a janela pronto e aqui agora vamos entrar aqui na coleção de novo que é que é para vocês poderem escolher que está Senador gera o drop aqui dos dos cogumelos cogumelo para toda a gente man. olha tem aí então um link no chat e eu mais tarde posso pôr aí na descrição, portanto, este é o link aqui. Vocês dizem-me qual é que mais gostam. Olha, está aqui o meu endereço, tem que ser da OpenSea, preferencialmente OpenSea, e tem que dizer, olha, quero o número 2, quero o número 5, quero o número 9, qual é que vocês querem, ok? Pá, espero que tenham gostado aqui da, aqui da, da, da nossa live de hoje. Uh, um grande abraço a toda a gente que apoia aqui o canal em especial, olha o oh Pedrosa, quero o número 8 <risos> então manda-me segue, segue a cena do link segue a cena do link e manda-me lá pela, pelo e-mail que está lá nesse link que é para porque depois são muitos, estás a ver e depois às tantas não, já não sei para quem é que eu enviei ou não e assim é uma questão de eu me organizar, estás a ver está o um link aí, aí, aí no chat Pá, espero que vocês tenham aqui gostado meu da minha parte, tento trazer aqui um bom conteúdo. Vim hoje avisar aqui sobre um, o problema que anda à volta dos NFTs. Como viram, eu hoje demonstrei sete maneiras de roubarem as pessoas só à palma dos NFTs. Espero que tenham gostado aqui da análise. Espero que, também que façam a vossa própria análise. E, pá, e, e acima de tudo, espero que vocês sejam felizes porque no fim do dia é isso que importa mesmo, ok? no fim do dia no fim do dia é isso que importa então vá, fiquem bem e a gente vê-se no domingo vá